Fala, galera! Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês por que que minimalismo não é voto de pobreza, não confunda isso, e como que essa experiência aqui num barco, em San Blas, está me ensinando ainda mais conceitos minimalistas, apesar desse luxo aqui. Então fica comigo pra você entender por quê. Peguei esse pico aqui, que tá o solzão agora. Vamos trocar essa ideia boa sobre o conceito do minimalismo aí, é, que eu tenho aprendido nessa experiência luxuosa. Então, muita gente confunde minimalismo com ato de pobreza, né? que o minimalista não deve ter nada, não pode comprar nada, que o guarda-roupa tem que ter 10 peças e... Aquelas coisas todas que são uma parte bem superficial da filosofia minimalista. Porque para quem ainda não está muito acostumado com o termo, Minimalismo nasce de uma filosofia de vida, onde você deve focar no essencial, deve eliminar tudo que é desperdício desnecessário, tudo que está a mais na sua vida, tudo que é excesso. Então, por isso que você tende a não comprar tantas coisas, porque você passa a dar muito mais valor para o que você compra, ter muito mais consciência. É uma forma que você se apresenta para a vida com muito mais intencionalidade, tanto em termos de bens e coisas concretas né, que você deixa entrar na sua vida até pessoas, né, relacionamentos, você pode analisar isso também no âmbito da alimentação então tem muita coisa, organização né, na sua casa, então são vários layers, né, são várias camadas aí do minimalismo, e muita gente acaba confundindo, né, então é normal você às vezes julgar o outro falando, ah, não, mas minimalista com Macbook não é minimalismo, aí é fácil, né, a galera confunde que não é um problema de qualidade, por sinal, quando você deixa entrar bens ou coisas de qualidade na sua vida, elas tendem a durar muito mais tempo, então um computador, em vez de você comprar um computador ruim e ficar trocando a cada seis meses, vale a pena você comprar um, que no meu caso eu tô há quatro anos com esse Macbookzinho e agora eu vou ter que trocar a bateria e tal, mas vai me dar pelo menos mais uns dois anos. Então, quando você permite coisas de mais qualidade, né, experiências, pessoas, né, eliminar as pessoas tóxicas e ficar em torno de pessoas mais positivas, isso tudo tende a criar amizades e relacionamentos que duram, né, que não são coisas superficiais ou são coisas aí não necessárias para que você realmente busque uma vida mais feliz, mais plenitude. Né, então, minimalismo ele tem isso no cor, né? E por que, que uma experiência dessa, apesar de ser super luxuosa, super entre aspas, né? Que qualquer pessoa consegue fazer, eu não sou milionário, tô tendo essa experiência aqui em San Blas, é um investimento importante, são 200 dólares por dia, por pessoa, então não é algo assim que você tira da cartola, né? Para ah, deu na cabeça, né? Para pessoas tipo, normais como eu, mas a gente decidiu, eu e a Thaís, a gente se dá de presente aí esse fim de semana, então estamos três noites aqui nesse paraíso, Demos a sorte de fazer esse sol incrível! Se liga na... Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, só para vocês sentirem aqui a vibe da parada. Então galera, vamos fazer um tourzinho aqui pelo barco Capitão. Rafio, que tal? Muito bem, e aí? É amor, comida. Agora a preparação ele percado, mira, que coisa linda. Verônica e a U. <risos> Que é o nosso quartito, maior câmera que eu já fiquei, porque é no formato da ponta do barco. Esse barco é bem maior do que a gente ficou da última vez. Chegando uma coisa negra ali, tem uma caminha, porra, à noite aqui pra curtir. Mal, né Então a gente resolveu se dar isso de presente pra curtir aqui, ficar de boas, um fim de semana estamos trabalhando pra caralho, então. então a Thais entregou super bem o curso dela, cheio de feedback positivo do Bora Morar em Portugal, tá rolando minha turma também com o maior sucesso, a galera dando super feedback, então a gente precisa celebrar, a gente às vezes esquece da importância de celebrar, e você pode celebrar de maneira super simples ou você pode se dar presentes mais importantes, aí a gente resolveu se dar, por isso que a gente veio, mas independente do investimento, né, que não é tão minimalista, vamos dizer assim, mas foi no sentido de criar uma experiência única, qualitativa, que realmente marque. É um momento importante na nossa vida aqui de maturidade dos projetos, então por isso que a gente resolveu, de forma bem intencional, vir para cá. Por exemplo, agora parou um barco compras, né, um supermercado que vem aqui uma vez por semana. Você precisa planejar e saber muito bem o que você precisa, porque não tem muito local para você estocar. Então, tudo, né, você compra três tomates, você compra oito ovos, você vai sabendo exatamente pelo número de dias o quanto você precisa. Então você tem traz muito mais consciência ao ato da compra, porque primeiro você tem limitação de espaço, segundo você tem limitação de pessoas, então você não permite o desperdício entrar. Em relação a tem uma consciência maior de separar o que é lixo, né? Então, tudo que é orgânico você taca de volta pro mar, tudo que é plástico, tal, você separa num lugarzinho com uma puta consciência, porque o lugar é um paraíso, tudo limpo, então você não vai tacar lixo ou acumular lixo desnecessário. E até o banho aqui é minimalista, você tem que fazer essa técnica aqui de passar sabão, sabonete, tudo na cabeça, shampoo, tal, do lado de fora já com água salgada, aí você mergulha. Tiro o excesso e depois faço a água limpa aqui, porque a água é contada, né? Então não pode dar mole, meu sabonete tá no posto aqui. Então, vamos lá, é né, ao vivo. Uh! Aí, tem esse aqui, que água doce. Aí você tira o excesso e vai tomar então tudo isso faz parte desse estilo de vida, onde a gente não vai comprar peixe pra caramba ou estocar, você vai lá, caça o que precisa, prepara, come e acaba que também por não ter acesso à internet ou só de vez em quando, quando passa perto de uma ilhazinha maior, tal, você consegue conectar no 4G e tal, mas o intuito é realmente desconectar de toda essa parte aí da presença digital na nossa vida, Whatsapp, redes sociais, e-mail, então você consegue dar um passo para trás disso tudo e aprender a ficar mais em silêncio com você, é, ter momentos de ócio criativo, ou de repente dar uma olhada, assim, simplesmente parar para ter gratidão e valorizar o que você está vendo, esse milagre aqui diário, né, disponível para todo mundo que está por aqui, pô, tem as, as populações locais aqui, os cunas, Pô, moro nessas ilhazinhas, você fala, nossa, que presente, né? Poder acordar todo dia no paraíso assim. Então, é assistir um sunset como esse e tirar o fôlego. Então, é isso tudo que faz também a experiência você sair daquela rotina do piloto automático, onde você está dominado por um monte de distração, por um monte de é, influência desse capitalismo, desse consumismo desenfreado. Então, aqui você volta pro o essencial, em termos de roupa, comida, tempo com você, mas é só trazendo luz para que em algumas experiências você pode encontrar sempre aprendizados muito legais. Foi isso que eu tentei trazer aqui, mostrar um pouquinho desse programa animal se você tiver a fim de fazer aqui no Panamá, San Blas, experiência assim inesquecível. Dá para se programar, dá para cidade presente isso daí. Então é isso. Se curtiu, dá seu like, deixa seu comentário aí embaixo, compartilha o vídeo com uma galera e se inscreve no canal, ativa as notificações, ali badala o sininho para não perder nenhuma edição no futuro. Se você gosta desse estilo de vida, me acompanha lá no Instagram, arroba que eu compartilho dicas diárias e hacks aí para te ajudar nessa jornada. Dá uma olhada também no meu podcast, o Life Hacker Talks, onde eu entrevisto pessoas que já fizeram essa transição. E dá uma olhada nos outros vídeos também aqui no canal, que eu venho falando muito desse conceito da vida exponencial para te ajudar a reinventar a sua carreira e estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Até a próxima!